Vai tomar conta do SBT. Um retorno aguardado. Um novo esquadrão montado. E uma torcida predestinada. Nesta intensa, 9h15 da noite. O primeiro desafio do Timão é nas alturas. Always Ready e Corinthians. O hospício agora é aqui, no SBT.